Bom dia, bom dia, bom dia, galera do Bio Explica. Vamos botar para quebrar a nossa matemática. E aí a gente estava bolando, né, nosso aluno? Sabe o que eu pensei, gente? Eu pensei o seguinte. Cara, Por que não, Baia? Ah. Ensinar algo diferente para você, aluno do Bio Explica. O aluno, ele já tá acostumado com o tradicional. E eu trouxe aqui uma dica que vai mudar a sua vida, a sua visão em cima de um assunto que é muito temido. E que todo vestibular adora, sabe o que que é? Funções. Funções! Então vamos lá, vou começar. Lá. Função afim. Só para você relembrar o que, que é a tal da nossa função afim, é toda funçãozinha que ela é do tipo Y ou F de X, igual a X mais B. Cara, lembra isso aqui, fofo. Só a parte teórica, daqui a pouco vem a dica. Toda função do primeiro grau, ou ela é uma reta crescente, ou é uma reta decrescente? Ah, deixa eu mandar um beijo antes. Para quem? Ah, Mumu, que sei que vocês estão me assistindo aí. Um beijo, fofos. Dedé, amo vocês. Lindos, meus sobrinhos. E aí, voltando na minha funçãozinha, Y igual a AX mais B, nosso gráfico, pra quem já tá acostumado, funçãozinha do primeiro grau, reta, crescente ou decrescente. Deixa eu relembrar alguns nomes, só pra relembrar. Ai, vai queria tanto lembrar o nome desse A. Ah. Aquele cara que multiplica X. Sabe qual é o eu nome acho dele, que fofo? É, a de André e B de baiana ali. Né? Coeficiente <risos> angular da reta. Mas tem outro nome que vai mudar a sua vida, já já volto. Coeficiente angular da reta ele tem a ver com o ângulo em que a reta forma com o eixo x. Legal. Nós temos aqui também sempre a reta vai tocar em algum ponto no eixo y. E aquele ponto, fofo, é o nosso coeficiente linear, que é o B. B, você é o coeficiente linear da reta. Sabe o que você determina? Aonde a reta uh, corta o eixo Y. Então A, coeficiente angular. B, coeficiente linear. Tá legal, tá legal, tá fofo. Sempre onde a reta cortar o eixo X, aquele cara é onde ele zera o Y. Tudo bem? É onde você vai zerar o Y, você se chama raiz ou zero da função. Legal, isso aqui tudo é parte teórica de função do primeiro grau, mas agora eu quero mudar a sua vida. Aquele A, que se chama coeficiente angular da reta, ele tem um outro nome, que se você entender o conceito dele, ah, você vai ver o que vai acontecer. Outro nomezinho para ele, taxa de crescimento da função. Mas, é, o que é isso? Eu vou te falar, fofo. Taxa de crescimento é o quanto a função cresce. Se eu falar para você que eu tenho um A igual a 2, você sabe o que isso quer dizer? A cada uma unidade que o X vai aumentando, o Y ele sobe de 2 em 2. E se o coeficiente angular for 5, é isso que você está pensando? A cada uma unidade no X, o Y sobe de 5 em 5. A ideia é, se for negativo, e se o coeficiente angular for menos 3, adivinha? A cada uma unidade que você avança o X, o Y ele cai de 3 em 3. Beleza? Dê, essa dica é. Você está querendo me dizer que é isso que vai revolucionar a minha vida de forma de pensar em função? Sim, mas eu vou te mostrar com um exemplo. Olha a questão. Eu estou de olho no chat, tá? Eu também estou de olho. tá de olho? Qualquer dúvida, você me avisa aí. Eles vão chorar. Antes estava começar, eu já estava chorando, André. É, para de chorar. Quem que é? A Karine, tô de olho e você Karine, você vai ver, você vai ver Cacá, é agora, é agora, vamos ao nosso exercício. Tô uma questãozinha aqui fofucha pra gente, olha o que ele diz. Um aplicativo de mobilidade urbana cobra do motorista um valor diário, aquele valor fixo lá, e esse valor vinha subindo a cada mês durante os primeiros cinco anos. Após isso veio a pandemia e esse valor diário cobrado passou a diminuir, como indica o gráfico abaixo, tá lá o gráfico. Subiu, subiu, subiu. Ai! Desceu, desceu, desceu. Legal. Sendo que esse comportamento de crescimento e decrescimento é linear. Se ele tem um, um comportamento linear, já sei que o gráfico ele tem que ser uma retinha. Já sei que ele está falando em função do primeiro grau. Já sei. Aí ele faz a seguinte pergunta: Qual o valor diário cobrado pelo aplicativo cinco meses após o. In... <coughs> Cheguei a me engasgar. O início da sua queda. Eu vou te falar. Sabe qual é o jeito tradicional de resolver? Olha só, é de arrepiar o cabelo. Você está vendo que existe um momento de alta, existe um momento de baixa. Cada momento desse é uma função de primeiro grau. Teoricamente, teoricamente era pegar dois pontinhos, você vai lá e escreve, descobre a lei de formação da função normalmente para o sistema. Y igual a, a, X mais B, descobre A, descobre B. Aí para depois você pegar o X, cara, rapaz, que coisa enrolada. Ô, oh, não tem jeito rápido, não? E é isso que eu vou te, te mostrar agora. <coughs> Olha só. Eu quero que você olhe a reta decrescente, porque ele me pediu cinco meses após o início da sua queda, exatamente aqui onde começou a queda. Ele quer cinco meses depois. Mas, fofo, fica atento a detalhes. Baiá. Ah. Oi. O meu eixo X, ele está em meses? Não. Ah, ele está em quê? Anos. Ah, ele está em anos. Fique atento a isso, tá? Fique atento. Legal. Pega esses dois pontos. Eu vou anotar aqueles pontos. Ponto eu sei ler. Um ponto, ele sempre tem duas coordenadas. Uma no eixo... X. E outra no eixo... Y. Fofos, quanto vale o X desse pontinho? 5. E quanto vale o Y? 40. Tá lá. Quando o X for 5, o Y vale 40. Mais um ponto, mais um. Olha lá. O X, quanto vale 7. E o Y, quanto vale a 16. Fofos, olha agora. Olha agora. O X era... 5. E virou... 7. O X aumentou? Duas dois. Umidades. No caso, dois anos ali, né? Uhum. O Y, que era 40. Ele foi para. 16. Quer dizer que ele diminuiu, foi, não foi? Uhum. Quanto é de 40 para 16, gente? 24. Ah, 24. Então presta atenção nisso. Eu peguei dois pontos, tá? Primeiro, X igual a 5, outro X igual a 7. Quer dizer que em dois anos. O valor cobrado caiu R$ reais. Concentra nisso, vai lá, de novo, vai. Quantos anos? Dois. Quantos reais? 24. Quantos anos? Dois. Quantos reais? 24. Olha o que eu vou te falar. Em dois anos, a ação... Ação não, o valor do aplicativo caiu R$ 24,00. E a pergunta que eu te faço agora é, quantos meses tem um ano? Quantos meses tem um doze. ano? Doze. Fofo, e se um ano tem doze meses, dois anos tem... 24 meses? Cara, assim, 24 meses ação caiu 24 reais. Em 24 meses o valor caiu 24 reais. Você está querendo entender onde eu quero chegar? Hã? Vou até escrever. A cada um ano, ou seja, em 12 meses o valor caiu 12 reais. E se a cada um mês ele caiu um real, a cada um mês ele caiu um real, exatamente aqui ele custa quanto, baia? 40. 40, a cada mês ele cai um real. Isso. E a questão me perguntou quanto ele vai custar depois de cinco meses. Cara, se hoje ele custa 40, a cada mês ele cai um real, depois de cinco meses vai cair cinco, cinco reais. reais. E o cara que era 40, perdeu cinco reais e virou? 35. Ah, então em cinco meses ele vai cair cinco reais, fofo. E ele começou em 40. Então, 35 reais. Se pegou, pegou, a sacada? É só você entender, em 12 meses ele cai 12 reais, 1 real por mês. Se é 1 real por mês, em 5 meses perde 5 reais e acabou. E quer o pior ou melhor? Quer o melhor? Matamos a questão sem escrever nada. nada. É enxergando a tal da taxa de crescimento e decrescimento. Eu vou te falar mais. Toda, toda questão de função de primeiro grau é sempre isso que eu faço. Às vezes a conta ela não é gostosa de cabeça, aí sim eu vou para o papel. Mas vou te dizer tá a maioria você consegue matar sim, sem escrever. Vem que é tua amor! Sou eu, amor! Me dá esse passador aí. Fala, galera que está de casa. Estamos no finalzinho, hein? Fechar o olhão. Eu, meu companheiro meu irmão, Dé. E para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Sou conhecido como professor baiano. Sou engenheiro mecânico, sou matemático também. E esse ano... Estou completando 32 anos de sala de aula. Meu Deus, faz tempo, hein? <risos> e não quero parar nunca! Estudou com Pitágoras, é, o Pitágoras gente. Eu, Pitágoras, Thales, Eu não tenho nem 30 de idade. <risos> e que tem uma escolhinha pra abordar com você nesses minutinhos pra você me conhecer. Gente, em 1998, surgiu o primeiro Enem. Eu já era professor há 8 anos. E 25% daquela prova foi em matemática. Sabe qual é o nome? Hum. Quero ver se ele sabe. Digita aí quem sabe... Qual foi a temática que foi 25% da primeira prova do Enem? E na última prova do Enem foi 24%. O nome de uma matéria que o Enem ama de paixão. Alguém digita aí. 25% é um quarto, né? 10, 11 questões da prova de matemática foi uma coisa é só. Um quarto, né? Um o quarto. Que será? Ele, ele, ele chega a ser um, um quarto, né? <risos> ele é A razão de um segundo. Vamos sobre quatro. ver. Tem um delayzinho, tem que esperar, né, Tem, né? tem que esperar. Kennedy me falou que são 20 segundos. E um quarto, né? Ele, ele arrasou um quarto, né? Um quarto, né? né? Tô ansioso pra saber. Eu, né? eu não aguento, né? Tô. Gráfico, Gráficos. tem a ver, tem a ver. Porra, Zux. Zux tá arrasando Você aí, Zux. arrasou, Zux. É isso arrasou? aí. Arrasou? Na primeira prova do ação, Enem, fazer razão, razão, proporção. proporção, a galera sabe mesmo, hein? Essa oh, é galera tá. Não gostei. 25% da prova foi proporcionalidade. E na última prova foi 24%. Ou seja, não mudou quase nada, amor. Um quarto da prova do Enem, hum. 10 a 11 questões, é uma matéria só. Que eu vou tentar aqui em poucos minutos, deixar você confiante nela. Vou tentar, não. Vou conseguir. Vai, até ah, por porque o Zux, ele vai cobrar. O, o Zux, Zux vai cobrar. os é, geometria, Ele já falou, né? Mas eu vou convencer com ele que eu vou deixar ele fácil Vamos qualquer lá. matéria. Quero Só ver. vou te contar uma coisa, até gente. Você que tá chorando com a matemática antes dela começar, tudo na matemática tem um lado B. Tudo na matemática tem um outro jeito de fazer. Eu falei tudo. De repente, não ensinaram do jeito mais fácil. E você vai ver, já viu com o Day aqui, que ele matou uma questão de função sem fazer conta. Ele matou uma questão de função sem formulazinha nenhuma. Sempre tem outra maneira de ver a matemática. E é isso que a gente vai te propor agora. Mas, antes, vou fazer um breve abstrato teórico para fazer sentido a nossa questão do Enem. Grandeza. Sabe o que é grandeza? Eu tenho 90 quilos. André, você tem quanto? Te pergunta, né? 110, mano. 110. Mentira, não. 100 quilos. 100 quilos. É grandeza. Eu consigo medir e comparar. Isso é grandeza. E as grandezas só se relacionam de duas maneiras. Isso é tem qual... o pequenininho, né? Uhum. Tem o grandão. Tem, né? <risos> grandeza só é. se relaciona de duas maneiras, Sara. Ou elas são diretamente proporcionais, ah. ou elas são inversamente. Muitas vezes o Enem já fala na questão, sabendo que a grandeza é direta, sabendo que a grandeza é inversa. Eu fico chateado com o Enem, porque é tão legal deixar o aluno perceber isso. E como a matemática a é uma matéria exata, nunca tem as vezes. Eu lhe ensino, você aprende e você acerta. É assim. Sabe quando é que a grandeza é direta? Olha o que faço. Quando o aumento de uma grandeza... Proporciona o aumento da outra. A grandeza direta, ele precisa acontecer isso. O aumento de uma grandeza precisa promover o aumento da outra. Isso é teoria. E na prática, como é que eu faço o exercício? Olha que legal. Toda vez que duas grandezas são diretas, A e B, não sei quem é A e B, vocês são direta? eu pego A e B e divido. Toda vez que duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, o um aumento de um, um aumenta o outro, o A e o B vai estar dividindo. E o resultado dessa divisão é o tal do K. Aquele K tem que existir. Se aquele K não existe, nada faz sentido hoje de manhã. Se é proporcional, tem que ter um K. K de constante. Uma constante de proporção. Quando eu tinha a sua idade, dois, três anos atrás, Mais aí. Tempo. Eu não entendi muito bem esse sentido, André. Você Se pôr um momento ou outro e tá dividindo, eu juro que eu não entendi isso, gente. Como eu dava certo, eu fazia, né? Eu queria acertar a questão. Ah, explica pra gente aí. Tá então. direta divide, mas eu fiquei pensando por que que direta divide? Você vai entender em poucos minutos daí. E eu vou fazer você entender de duas maneiras, tá? Vou fazer você entender cognitivamente, por uma coisa do dia a dia que eu vou te contar agora. E vou fazer você entender também algebricamente com números. Pra convencer todo mundo que tá me assistindo, tá? Eu quero que você pense em qualquer fórmula, qualquer uma, que tem uma divisão. Mas qualquer fórmula, graças a Deus, do lado de matemática matemática não tem às vezes. Pense em uma fórmula que tem uma divisão. Pensou? Quem sabe você pensou nessa? Uma das mais conhecidas fórmulas da cinemática. Velocidade é distância sobre tempo. Se você acredita na aula, se você acredita na aula, se distância e tempo está dividindo, é porque as grandezas são diretamente. Se você acredita na aula, toda vez que você vê grandezas dividindo, você vai saber, elas são diretamente proporcionais. Agora, digamos que você não acredita na aula. Eu quero fazer o teste da grandeza, distância e tempo. Olha pro Baia, olha pro Baia. Eu estou nesse momento em Santa Catarina gerindo essa aula para você. Eu tava afim de ir até Curitiba, Dé. Dé, eu estava afim de ir até Curitiba. Faz de conta que você é Curitiba. Fica um pouquinho aqui na frente. De Curitiba. De... Curitiba. Sou Curitiba, mais, sou mais, mais frente aí, Curitiba. sou Curitiba, vou até Curitiba. Tem uma distância, né? Mas eu pensei bem, não vou até a Bahia ver minha mãe. A Bahia vai é longe. Vou lá. O que eu fiz com a distância? Aumentei. O que vai acontecer com o tempo de viagem, André? <risos> aumentou. Ou seja, o aumento da distância, ele provoca o aumento do tempo de viagem. O aumento da distância, ele provoca o aumento do tempo. O aumento de um tem que aumentar o outro. Aumentou a distância, aumentou o tempo de viagem. Opa! Quando o aumento de um provoca o aumento do outro, a grandeza é direta. E é verdade. Ele está dividindo, que coisa. Eu podia aqui dar mais um milhão de exemplos. Mas você não tem um milhão de tempo. Eu tenho pouco tempo. Eu dei um exemplo para e você fala, pô, faz sentido mesmo. Mas digamos que você não queria uma historinha do dia a dia. Você queria número. Eu quero ver isso com número. Deixa eu provar com o número agora. Distância e tempo são grandezas diretas. E o resultado disso é o tal do K, a constante. Constante é algo que eu não mexo. Então eu vou perguntar no lugar da velocidade, uma constante, qualquer número, tá? Sei lá, botei dois. Chutei aqui. Dois, já que é uma constante, botei dois. E aí eu queria isolar uma das letrinhas ali. D, ou D de distância, você duas vezes o tempo. Deixei bonitinho assim. Será realmente que faz sentido? Quando aumento um, aumenta o outro? Será que agora eu consigo provar com o número? Agora que eu sei isolei uma letra, ela vai eu, hein? Quando o tempo for um, dois vezes um, dois, a distância vai ser dois. Tenta outro. Quando o tempo for dois, dois vezes dois, quatro, a distância vai ser quatro. Cara, quando o tempo for três, dois vezes três, seis, é verdade, à medida que eu aumento o tempo, olha a distância, né? ela está Aumenta. aumentando. Agora eu provei com números, né? é inquestionável, o número não mente. O aumento de um provoca o aumento da outra diretamente proporcional. Tô louco para fazer um link já. Qual é? A cada uma unidade aumentada Opa. aqui, ela vai aumentando de 2 em 2. Sabe o que é isso? A taxa de crescimento que eu falei para você. Olha a lei de novo, E fofo. tá aqui, ó. coeficiente angular dessa ah, reta é? aqui, perfeito. Bom, já que entenderam direta, eu quero agora... Vamos ver de quanto eu não estou vendo aquela placa, tá, André? Me deram uma placa assim, vai mais, que o pessoal está gostando. Tá, deixa comigo. A grandeza ou é direta ou é inversa. Direta você já entendeu. Só que tem um detalhe, depois que você entende direta, não tem como não entender a inversa. É impossível não entender a inversa. Porque é tudo inverso. Quando duas grandezas são inversas, às vezes o Enem já fala, é inversa. Se não falar quando é inversa, como é o teste da grandeza? Ao aumentar um, o outro vai diminuir. É quando o aumento de uma grandeza provoca a redução da outra. Tá? Essa é a teoria. E na prática, A e B é inversa. O que é que eu faço com A e B? Ei! Se você já sabe que no direto é divisão, eu lhe pergunto: qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Toda vez que a grandeza foi inversa, eu falei: toda vez eu repeti bem pertinho. Toda vez que foi inversa. Você vai multiplicar as grandezas. E o resultado do produto é o tal do carro. Eu sei que você confia em mim. Eu sei que você confia que se você vai fazer isso, vai acertar sempre. Mas eu queria provar. E para eu não fazer outra fórmula, que eu podia pegar outra fórmula. Vou pegar a mesma. Velocidade, distância sobre tempo. Só que eu queria duas grandezas que estivessem multiplicando. Para aquilo fazer sentido para você. Então eu vou isolar o D, tá? V vezes T é igual a D. Isolei. Eu queria duas grandezas multiplicando. Se você confia na aula, se velocidade e tempo está multiplicando, se você confia na aula, a partir de hoje, quando duas grandezas estiverem multiplicando, você vai pensar, ah, são inversamente. O aumento de um precisa reduzir o outro. E eu vou provar agora. Quer ver? André, fica ali naquela linha pra mim. Apareça de novo aí. Ai, que medo. Fica aí. Não, não se mexe, tá? Tô okay. Eu quero chegar no André, gente. Então não vou mexer na distância, a distância é minha constante, tá? Existe uma distância para chegar no André, tá? Então você tem que mudar a velocidade. Vou mudar então, tá? Então vá. Lá vou eu, lá vou eu, tá? Vem. Enquanto, enquanto ele vem, gente, vamos revisar a função? Agora olha a velocidade, André. Vá. Ah! O que eu fiz com a velocidade, André? Aumentou? E o que aconteceu com o tempo da viagem? Ele diminuiu? O aumento de um reduziu o outro. Então quer dizer o quê, fofo? Que ele é inversamente proporcional. Entendi. Mas tem mais que não tem às vezes. Mas provar com historinhas do dia a dia fica mais factível, André. Eu entendi. Quero viu ver que é verdade, cara? Ao aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo da viagem. É Isso aí tá multiplicando a inversa. Mas você gosta de número, é isso? Se você gosta de número, tá bom. Já que o resultado do produto é uma constante, eu vou chutar uma distância qualquer, tá? 12! Vamos ver se eu tenho razão. O produto dos dois tem que dar 12. Será que o aumento de um tem que reduzir o outro mesmo? Deixa eu ver, vou montar uma tabelinha, viu onde é? Vou isolar uma letra V. Você é T sobre 12. E vou chutar tempos diversos. Quando o tempo for um, 12 sobre um é 12. Quando o tempo for dois, 12 sobre 2 é 6. Quando o tempo for 3 12 sobre 3 é 4. Olha, olha, 10. O tempo está aumentando. E a velocidade está diminuindo. O aumento de um provoca a redução do outro. O conceito de inversamente. Queria provar com números que eu tenho razão. Deve vir comigo. Vá. Cheguei. Junto. Quando é direta, eu divido, divido. E quando é inversa, eu multiplico. Uau. Agora pergunta que não quer calar. Ah. E como é que eu uso isso no meu Enem? Esse eu quero ver. Mas proporcionalidade é o mote número 1 um do Enem. É o que mais caiu até hoje. Uma divisão proporcional, da onde? Do Enem, para você fazer com baia. Eu tenho pouco tempo, eu sei, já levantaram a plaquinha ali, mas mesmo assim eu vou fazer de duas maneiras, né? Vai lá. Eu vou fazer o sistema tradicional que os livros trazem e um método inovador, que é o método que constante de proporção. Eu falei, você que sempre tem um K, o K tá na história. O vestibular não te dá o K, toma o K. Eu tenho que descobrir o K ali. E tem um jeito padrão para descobrir o K. Primeiro eu vou lhe mostrar o jeito tradicional. Deixa comigo. Uma empresa distribui um vale de 310 reais aos seus três vendedores, legal. Sabendo que a divisão foi feita de maneira diretamente proporcional ao número de vendas que cada um deles fez. Olha o que eu vou lhe falar. Ele avisou que é direta, uma coisa muito comum no Enem, para você ganhar tempo. Mas ele nunca precisa te contar. Se você fizer a análise da grandeza, você deduz sozinho. ou oh, sinta-se, sinta-se induzido. Digamos que o cara não falou direto, só falou, é proporcional. Aí você, meu Deus, é direto ou inversa? Vamos analisar? Eu vou dar dinheiro, vale, ao número de vendas. Vou lhe perguntar, você que está em casa, hein? Lá vou eu. Quanto mais o cara vendeu, quanto mais o cara vendeu, você acha que ele merece mais do vale ou menos? Você acha que ele merece mais ou menos? O cara que mais vende merece o quê? Você está falando mais. mais, né? O aumento de um provoca o aumento da outra, direta. Então não precisa estar escrito direta. Com análise da grandeza, eu vejo na hora. Agora, se eu pergunto, quanto mais você responde? Menos. Aí, é o caso da inversa. Toda grandeza é direta ou é inversa. O Enem gosta de já falar. Eu fico triste. Essa parte cognitiva tinha que deixar o aluno gerir. Mas se ele falou, vamos lá, hein? São quantos vendedores? Três. É muito comum, quando você não conhece três coisas, chamar de X, Y e Z. Muito comum. X, Y e Z. Vou chamar de X, Y e Z. E uma equação que está na mão é... A soma do que os três vão receber está ali, ó, 310 reais. A soma do que os três vão receber está ali, ó, 310 reais. Então eu vou lhe ensinar como é que faz a divisão direta, que para quem não sabe, cai muito mais do que a da inversa. Se eu só os três, 310 reais. Se você é um cara bom de álgebra, você já está pensando assim, ó, cara, se eu tenho três variáveis, eu deveria ter pelo menos três equações. Mas você tem? Você lembra da aula que eu dei agora há pouco? Quando é direta você divide. Quando é direta você divide. Não só falei como eu provei. Vamos lá, hein? O primeiro cara X é proporcional a duas vendas. O segundo cara Y é proporcional a três vendas. E o terceiro cara Z é proporcional a cinco vendas. E como é que eu componho isso? Bom, você está escrito que é direta, eu componho dividindo. Eu faço X dividido por dois, está para Y dividido por 3, que está para Z dividido por 5. Sabe o que mudaria se fosse inversa? Com o inverso da divisão? Multiplicação, eu teria montado X vezes 2, e está para Y vezes 3, que está para Z vezes 5. É isso que mudaria. Sabia que se ela podia acabar agora? não acabou? Eu podia falar, gente, meu tempo acabou, resolve o sistema em casa, você ia acertar. Quer saber por quê? Você tem três variáveis, mas você tem três equações. Equação e cada sinal de igual. O A, Two, three, three, equations. Eu tenho três equações. Se você descer o braço e resolver esse sistema, vai demorar, mas você vai acertar. E aí o que te mostro é que a matemática tem um lado B. E você tem tempo de fazer sistema no Enem? Até tem, mas vai fazer falta no final. Deve ter um jeito mais inteligente de fazer um sistema desse, cara. Até porque o último do Enem, não sei se você lembra o último desse, esse valor era 31 mil. Imagine o um tanto de conta. Ah, deve ter um jeito mais inteligente. E eu só lhe ensino se dá certo sempre. Você vai aprender agora com baia, como achar o K. Porque toda proporção, cadê? Tem um K. E o jeito é padrão. Olha qual é o jeito padrão, tá? Como é que eu descubro o K constante de proporção? Você vai pegar o todo, o todo, o todo é 310. E eu quero dividir entre eles três, certo? Vou pegar o todo que é 310. Eu sublinho o Z, só para você não esquecer o que, é que ele quer, Tá? Eu quero o cara que fez mais vendas, cinco vendas, eu quero o Z, tá? Por isso que apareceu o Z ali, para não esquecer, eu quero o Z, só o Z. O todo é 310, e você vai dividir pelo total de partes. Eu fiz duas vendas, eu fiz três vendas, eu fiz cinco. Qual o total de vendas? Dois mais três mais 5. dez vendas. É assim que descobre cá. Você pega o todo, sempre tem um todo na história, e divide pelo total de partes. Eu fiz duas vendas, eu fiz três, eu fiz cinco. Já pessoas se fosse horas? Um cara trabalhou duas horas, outro três outro cinco. Total de horas. Dois mais três mais cinco, dez horas. Eu pego todo que quero dividir e divido pelo total de partes. Uma conta que eu falei de cabeça. 310 dividido por 10 é só cortar um zero com zero, dá 31. Sabe quem é esse 31? A alma da minha aula. O tal do K. A constante de proporção que sempre está ali no texto. Acredite, a história vai mudar, mas o jeito de resolver não vai mudar. Pega o todo e divide pelo total de partes. 310 dividido por 10 dá 31. Mas eu quero que você não decore, o que é esse 31? Sabe o que você descobriu? Quanto vale cada uma das 10 partes. Quando você dividir pelas 10 partes, você descobriu quanto vale cada uma das 10 partes, 31. Esse cara que tinha duas partes, sabe quanto ele vai ficar de dinheiro? 2 vezes 31, 62 reais. Esse cara que tem três partes, sabe quanto do vale vai para ele? Três vezes trinta e um, reais. Mas a pergunta é o Z. O cara que mais vendeu, pô, tem os um cinco das partes. Eu tenho cinco das dez partes. E cada parte é trinta e um. Eu faço cinco vezes trinta e um e mata a questão sem resolver sistema nenhum. Ele tem cinco das partes. O X, estou fazendo o X, já fiz? Já fiz o Sensa, isso? Eu já fiz falar. o Z e ele só queria... O Z. E o Zux, você matou o Zux? Zux? Ele louco. falou, aham. Uh -huh, ele falou exatamente isso. Parabéns, Cara, Pouco. esse Zux é bom, viu, cara. Tô Sensacional, né, Baia? Dar... Oh, gente, ó, nosso tempo tá se esvaindo, André. Ah, acabou, acabou, já. Acabou, né? Acabou. Tá. Eu ia fazer ele mesmo agora de inversamente. Mas como todo mundo que tá aí vai se inscrever no, no canal, né, André? É. Vai poder ver a aula de inversamente, como é que faria, né? Imperdível. Mas tá, a gente Imper... vai embora sem cantar uma musiquinha para animar ah, a gente. Ah, uma musiquinha. Ah, vou vale. cantar, né, Débora? Vou terminar feliz, os caras merecem. Estão aí guerreiro o dia inteiro, eu cara. Tem que chamar cantores gente... profissionais. Ah, é. Não somos nós, a né, gente. Cantores falar profissionais? vão vir aqui pra cantar. Ivete Sangalo e Carlinhos Brau, eles vieram encerrar o bolão. <risos> não sei se o Kennedy avisou. Avisou, Kennedy? <risos> avisou? Não avisou. Não falou, não. É, participação especial: Ivete Sangalo. Bota a música aí, bota e... a letra. Carlinhos Brau. Eu vou lá diversa. chamar, vou lá chamar o músico. Vem. Você chama o Carlinhos Brau que eu chamo Ivete Sangalo, tá, amor? Então tá. E entrando aí, chegamos, querido! Chegou! Vamos pra lá! Pra terminar Quero bem, vem. pra você terminar bem o seu fim você de semana. Você aí! Vem! Primeiro vem ensinar para eles o ritmo, que é um ritmo lá. novo, né André? É novo, é novo. A gente que compôs, ó. vamos cantar primeiro na Maceió, e depois a gente canta todo mundo, já tudo que eu quero nesse Enem é que caia uma proporção Proporção Diretamente divisão, inversamente multiplicação Multiplicação Tudo que eu quero nesse Enem é que caia uma proporção Proporção Diretamente divisão, inversamente multiplicação Multiplicação Eu já falei pro bairro, vou achar meu carro É só pegar o todo sobre as partes já se for inversamente eu vou inverter diretamente. Ah, Grandeza não, não, não. vai crescer, tudo vai crescer. Ei, yeah. Inversamente. Grandeza vai crescer, então vai crescer. diretamente. Grandeza vai crescer, então vai crescer. Diretamente. Grandeza vai crescer, então vai crescer. Ei, ei. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. Hey, hey, hey. hey. Tudo, tudo no tudo vestibular! Ah! Uh! Diretamente! Grandeza outra vai crescer, também crescer. crescer! Oh, oh, oh. Inversamente! Grandeza vai crescer, também vai crescer! Yeah. Iêêêê! Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai! Hey! Hey! Hey! Tudo no vestibular! aê. aê. Calilson! Você arrasou, Ivete? Pois é, vim aqui só pra encerrar o Lando Kennedy. Ele merece. Tenho muita amizade com ele. Fofo. Galera, espero que vocês tenham gostado Ga desse mini encontro. Sensacional. Vamos e dar um tchau. Siga a gente no Instagram, tá? É, a gente não, os professores, né? Claro, somos claro, famosos, é, claro. O meu é de__volpato. O meu é prof.baia. Siga lá, vamos Siga lá, vocês. gente. Temos muito mais pra lhe mostrar. Outros artistas que podem aparecer na aula sem você esperar, que foi surpresa. E vamos se despedir lá com quem é de ideia. Vamos lá, claro. indo para pro estúdio 2. <música>